Ser ouvida é uma das coisas mais difíceis para uma mulher. Seja ela leiga sobre o assunto, seja ela opinante ou formada nele, com doutorado, mestrado e tudo. Ser ouvida é uma das coisas mais difíceis para uma mulher. E quando isso acontece, é necessário levantar a voz explicar o óbvio e ser o mais sucinta possível, não gaguejar, não errar e procure não parar tanto para respirar porque nessas surgirá um homem do nada para de você discordar, já parou para pensar que estamos sempre sendo subestimadas sobre a nossa capacidade intelectual, faça um exercício você mesma e repare, quantas vezes um homem já parou para te pedir informação, quantas vezes ao te explicar algo ele se fez o mais didático possível e te perguntou ao menos três vezes se você já havia entendido. Quantas vezes em um ambiente dominado por homens a sua opinião foi pedida e se pedida levada em conta ou ouvida? Quantas vezes foi questionada sobre a autoria de algo que realizou? Quantas vezes o crédito você levou e o seu nome em lugar de destaque ficou? Lembre-se, quantas vezes você teve algo para falar que achou relevante e quantas vezes não disse por se sentir inferior naquele instante. Não é normal em um diálogo só uma pessoa falar. Não é normal duvidarem do seu conhecimento. Não é normal você sempre se achar burra por dentro. Ouvir é essencial, ser ouvida deveria ser normal. Calar por medo é ensinamento patriarcal e silenciamento vem de um racismo estrutural. Não confunda ser tímida com ser coagida. Não confunda coincidência com ser silenciada. A fala é uma faca de dois gumes, ou ela te dá mais um dia de vida, ou menos um dia ela tira. Não deixe mais que o nó na garganta faça você ir para casa com inúmeras ideias brilhantes. Não deixe de mostrar as suas ideias, escritas, teorias ou sonhos mirabolantes. Talvez você seja a dona da cura para uma doença. Talvez você seja o alívio para outra mulher com a sua presença. Talvez você seja a nova maior escritora que o mundo já viu. Talvez você mude a realidade das mulheres no Brasil. Talvez você seja tudo aquilo que quiser ser. E diga tudo aquilo que sempre quis dizer, mas não disse, pois interromperam você.